Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste domingo nós celebramos a Páscoa do Senhor. É a festa central do mistério cristão. Certamente todos nós já ouvimos pessoas com idade de 80, 90 anos dizerem assim... Se eu tivesse forças, eu ainda faria isso, faria aquilo e assim por diante. O que isso significa? Que nossos anos terminam, mas nossos sonhos vão para além das nossas forças, para além dos nossos anos. Nós temos dentro de nós sonhos de eternidade. Nós temos sonhos de viver sempre. Na festa da Páscoa, Deus veio dizer para nós, que esses sonhos não são ilusão, mas são verdadeiros. Deus veio dizer através de Jesus Cristo que desde o dia em que nós nascemos, nós nascemos para a eternidade. Cada dia mais de vida não é um dia mais perto da morte, mas é um dia mais perto da eternidade. Somente alguém que é eterno seria capaz de plantar sonhos de eternidade dentro da pessoa humana. Então, para nós é uma alegria saber que Deus nos criou com um destino, um destino certo, a vida eterna. Cristo não permaneceu no sepulcro, também nenhuma pessoa permanecerá no sepulcro. São Francisco de Assis, ele canta, dizendo assim, louvado seja meu Senhor por nossa irmã a morte corporal. Como também é morrendo que se vive para a vida eterna Então a morte ela deixa de ser inimiga e passa a ser amiga Porque ela se torna a porta da eternidade A, a porta do encontro definitivo com Deus Sem esta festa não existiria igreja Não existiria esperança Não existiria batismo nós não teríamos destino, a nossa vida seria, seria um desastre Porque cada dia mais de vida seria um dia mais perto da morte Mas Deus veio dizer que não é assim Ele mesmo veio abrir este caminho para nós E plantar esta esperança que nos coloca é, de cabeça erguida Mesmo diante das situações de morte Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o coração sempre agradecido